O coaching não é a mesma coisa que a avaliação de desempenho. O coaching, ele vai trabalhar especificamente você enquanto profissional, atuando em várias áreas, em várias profissões e em várias empresas. A avaliação de desempenho, ela já é um instrumento utilizado no ambiente de trabalho. Qual é o propósito de eu avaliar um profissional? É detectar especificamente na minha empresa Quais são as ações de melhoria que o profissional precisa desenvolver e quais são os pontos fortes que esse profissional desenvolve no seu ambiente de trabalho? Ligado ao quê? Os seus objetivos estratégicos e às suas buscas por metas e resultados da organização como um todo.